Estamos de volta com a casa sua. Uma elegância sentados aqui, né? Pois é, não, você gosta, é, todo mundo gosta. Cruzada, é, perna cruzada, é gostoso aqui, é, é confortável, É muito confortável, né? né? Essa poltrona aqui é maravilhosa, hein? Não, eu, eu tô aqui, ó, tentando fazer matérias todos os dias só pra gente ah, sentar aqui. É gostoso. Ficar sentadinho. Né? eu tô aqui ó só um caputino, um tereré. Um é? tereré. Tereré é bom, esses dias Pedi eu fiz um, uma é, matéria. É, é. Não era, né? Quanto mas faltou um tereré aqui. É, não teve. Né? Não teve, faltou. Bom, mas vamos mudar aqui o rumo da prosa. Porque, olha, 2023 está recheado de feriados. E eu sei que você está querendo curtir esse tempinho aí de folga, está querendo pegar a família né, e fazer aquela viagem inesquecível. E, Mário, você sabe que na estrada não dá para improvisar. É. Eu, eu tinha um Uno. E a gente pegou a estrada uma vez e deu problema no, no, no sistema de arrefecimento do Uno. Aí sabe o que, que eu fiz na estrada? Ah. É, não estava funcionando, aí eu peguei. O, o, o, a minha mulher usava um, um, grampo. Um, um grampo, uma presilha assim, e era de lata aquele negócio. Eu fui, fiz. Eu consegui fazer gente. o sistema de arrefecimento ligar ali, e aí a gente conseguiu chegar em casa, chegar no destino, né? Mas aconteceu no meio da estrada, né? Pois é, poderia é. não ter acontecido. É, poderia não ter acontecido, Exatamente. né? Se eu tivesse feito uma revisão certinho, com todos os detalhes. Então, a gente orienta você a fazer a revisão do seu carro, você que ainda não fez a revisão do seu carro, vai viajar, tem uma quantidade imensa de feriados ainda para a gente curtir, aproveitar esse ano, faça uma revisão do seu carro, se puder, faça um seguro do seu carro e aí você vai pegar a estrada com confiança. Confira a reportagem da Mari Verdã. Hoje eu estou aqui com o Matheus, ele que é gerente aqui da Stop Car, ele vai tirar todas as nossas dúvidas quanto à revisão. Matheus, minha primeira pergunta é, quanto tempo o veículo tem que ficar aqui para vocês fazerem uma revisão? Ele fica aqui em média um dia inteiro para fazer, dependendo do que tiver para fazer, ele deixa na parte da manhã e a gente te entrega na parte da tarde. Que legal, que bacana! E me fala que vocês atendem diversos carros, diversas marcas, modelo, ano. Isso, a gente atende várias marcas é, dentro da linha leve, né, dos automóveis comum e as caminhonetes. A gente faz tanta é, faz a revisão. É, na revisão a gente verifica, a gente faz a verificação dos freios, né, freio dianteiro, freio traseiro. É, parte de lâmpada, se tem lâmpada queimada ou não, a gente já faz essa verificação. E os filtros, filtro de ar, filtro de ar-condicionado, filtro de combustível. E aí a gente conversa com o cliente para ver o que, que é melhor, o que, que, ele, é, o que, que ele quer fazer. Sim. Certo, gente. Então, olha, tá vendo? Você que vai viajar, traga o seu carro aqui na Stop Car. E dentro de todos esses serviços, Matheus, tem algum que você pode mostrar para gente? Sim, aqui, ó. Quando a gente vai fazer a revisão, a gente já tira, a gente faz a verificação, a gente tira a roda e faz a verificação da grossura da pastilha, para ver se você tem que trocar, se está perto de trocar ou não, entendeu? Se tiver muito, eh, se tiver fina a pastilha, a gente já passa a recomendação, mostra para o cliente que tem que fazer a troca da pastilha. Aí fica entre o critério do cliente querer trocar ou não, mas se caso tiver necessidade, a gente vai e mostra para o cliente para fazer a troca, tudo dentro do necessário. Olha aí, gente, tudo dentro do necessário, isso é muito importante. E, Matheus, já que você estava falando das pastilhas, quanto tempo, mais ou menos, dura uma pastilha de freio? Ela, elas vão durar em média, em torno, desculpa, em média de uns 30 mil quilômetros, 30 mil, 40 mil. Depende muito do jeito que o motorista roda, certo? E da contaminação que ela pega, mas ela vai em torno dos 30, 40, dependendo até 50 mil quilômetros. Tá certo. E vamos supor então, Matheus, que eu tenho meu carro, eu trouxe ele para fazer revisão, tem um mês. Mas decidi trazer de última decidi uma viagem de última hora e eu quero trazer aqui. Quais são os serviços checados? A gente verifica o freio, a gente vai verificar as lâmpadas, os filtros que tem que trocar. E se tiver na quilometragem da troca da correia dentada, dependendo se o seu carro usar ou não, a gente já te. Já te orienta. A gente não condena, a gente orienta e a gente conversa, vê qual que é o melhor para fazer. Se você vir de última hora, a gente vai dar um jeito de te encaixar e fazer o serviço. Olha aí, gente, então não tem desculpa. Viagem é bacana, né? A gente sabe que tem feriado chegando, viajar com a família, com os amigos é tudo maravilhoso. Mas lembre-se sempre da segurança que vem em primeiro lugar. Matheus, muito obrigada viu por esclarecer todas as dúvidas pra gente e fala para para galera o seu endereço e o seu telefone. A gente está na rua Alfredo Justino, 3253, com a ranulfo Marcos Leal, próximo ao Cristo. O telefone nosso é 3521-3662. É, só um, é, para lembrar, a gente também faz alinhamento e balanceamento, porque às vezes você precisa fazer um alinhamento para você fazer a, fazer a viagem, pode estar tá falando com a gente, que a gente também faz. A gente tem pneu também, parcela tem seis vezes. Se você precisar, do que você precisar, pode dar um alô para a gente, que a gente pode vir para melhor atendê-los aí. Certo, Matheus, muito obrigada e, olha, procurem aqui, então, a Stop Car. Beijo para vocês, bom final de semana e até semana que vem.